Aqui conosco, no estúdio, eu estou com minha amiga aqui, a Fernanda Araújo, ela é coordenadora geral do Clube do Livro, e a Nara Diniz, assessora de imprensa, duas simpaticíssimas profissionais, tem duas simpáticas pessoas aqui. E é com ela que nós vamos conversar a partir de agora sobre o Clube do Livro. Fernanda, bom dia. Bom dia, Djalma, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu fiquei satisfeito de saber que existiu o Clube do Livro São Luís, não tinha conhecimento. Existe desde 2010, esse Sim. ano ele virou ponto de cultura. Nós realizamos os nossos encontros mensais, todo penúltimo sábado na leitura de São Luís, São Luís Shopping. E além dos encontros mensais, nós fazemos eventos literários também. Nos encontros mensais nós temos uma média de 30 a 60 pessoas, clubistas que vão nas redes sociais do clube ou então no site do clube, www.clubedolivroma.com, faz o cadastro, preenche o formulário e vai ao encontro. Aí ele se torna clubista. E tem os nossos eventos em parceria com as editoras, que inclusive nós trouxemos a Mary del Priori. No planeta de leitores, trouxemos o Bruno Miranda, então nós estamos fazendo essa, essa imersão dos leitores de São Luís com o cenário do eixo Rio-São Paulo. Certo. Então, nós estamos com parcerias ótimas, trazendo muita novidade aqui para São é... As editoras viram o nosso trabalho e compraram a ideia, tanto que o Clube do Livro Maranhão ele é debatido em encontro de livreiros em São Paulo e no Rio... Uma editora vai falando do nosso trabalho para outra. É tem uma grande expansão. Tem, já. tem, tem sim. Então é algo que a gente, nas redes sociais, o nosso alcance, no Maranhão ainda é pequeno, mas lá fora é bem maior. É, se a juventude de São Luís, ela está interessada na leitura, porque teve um estudo aí que disse que o brasileiro não está legal no quesito leitura. É, bom dia Muito obrigada por me receber Bom dia, ouvintes né? É, esse é o intuito do Clube do Livro Maranhão né? Mostrar para o Brasil, para o mundo Que o maranhense lê, gosta de ler E eu gosto sempre de dizer Que eu era uma, uma leitora solitária Eu não sou muito ligada a redes sociais Então eu não sabia que existia o Clube do Livro Me apaixonei E o que, que a gente quer? Mostrar que existem pessoas que leem Que estão ali lendo e não sabe onde se encontrar, como, como conversar, fazer amizades, né? O que, que a gente quer? Trazer mais pessoas para cá, para o clube, né? Pessoas que gostam de ler ou que não gostam de ler. A gente quer mostrar o poder da leitura. Falando, Mas, exemplo, já, a gente já vai colocar uma, uma na lista aí. Nessa, lá, e poder levar, fazer ações sociais voltadas para o <risos> mundo literário. Né? Ações sociais voltadas para o mundo literário. E a gente quer implantar o clube do livro nas escolas que é para colocar os, os alunos da rede particular para lerem e que eles possam pegar esses livros que eles leram e doar para os alunos é. da rede pública e fazer o debate, porque o Clube do Livro, a gente tem romances de época, ficção, a gente fala sobre sexo, drogas e é uma terapia. E a gente quer colocar esses debates nas escolas, colocar os, os alunos para lerem, porque vai que ele lê um livro e não gostou, mas ele tenta outro e ele tem que descobrir o livro que ele gosta, porque, temática, jo... né? porque um jovem que lê, ele vai expandir tanto a... o que ele fala, o que ele pensa, vai ser muito melhor, é isso que a gente quer. O Clube do Livro quer trazer mais leitores que nunca leram, e quer pegar essas pessoas que lêem, que estão em casa e descobrir o que, é que a gente faz. É, é independente de faixa etária ao Clube do Livro, né? Como independente ser... de faixa etária. Qual é o grande evento que vocês estão programando? Olha, em setembro... nós. Dia que vai ser? Vai ser em setembro, vai ser no segundo sábado de setembro, às três horas. Tem já o evento no Facebook, é só colocar Terceiro Planeta de Leitores, São Luís Maranhão, que apareça ou então acessar o nosso site, que nosso cronograma está fechado neste ano. Então, todos os nossos eventos e encontros estão lá, com os respectivos links. É só clicar em agenda, acessar clubedolivromaranhão.com e acessar a nossa agenda que está lá. E vai ser um evento muito bacana. E eles criaram esse jogo de realidade aumentada justamente para as pessoas saírem de casa e caminhar. Porque eles não estavam nem querendo caminhar. Mas aí morrendo aí, de afogado, é, atropelado. É, tem, tem os males <risos> também. Mas assim... O Pokémon Go dá para a gente relacionar até com o livro. Eu estava falando outro dia que tem o um Fahrenheit 145, que a gente relaciona o um Pokémon Go porque as pessoas pensam assim, ah, eu só gosto de redes sociais, só fico no celular, o pescoço fica lá todo o tempo... É, é né? É, é dia no um celular, por quê? Aqui nós temos uma, uma liberdade e uma democracia. Quer queira, quer não, mas existe. Nesse livro, as pessoas são obrigadas a ficar com a cabeça encurvada, com o celular, com o tablet, porque elas não podem ler. Se as pessoas têm livro dentro de casa, o bombeiro vai lá queimar todos os livros. Se a pessoa for ler qualquer coisa, ela é presa. Então, dá para a gente relacionar essas coisas das redes sociais com os livros, até para o jovem saber, poxa, posso me divertir. Se o cara não botar lá no Facebook que eu te amo, a mulher termina tá um namoro, porque tu não colocou no Facebook que tu me ama. E aí, às vezes, no, no, no dia a dia, não tem aquele carinho, não tem o um contato, mas na rede social, eu te amo. É, ai, ai, ai gostei porque ele colocou lá na rede social para os amigos daí verem que a gente namora mas aí no dia a dia tem mostra que ama conversa que eu acho que às vezes a rede social tira muito essa essa coisa de, de pessoalmente, do matismo, do pessoalmente da escrita de escrever uma carta e no momento que um tá falando todo mundo tem que ficar prestando atenção no que aquele é tá falando porque hoje em dia um quer falar com você do outro. Então, a gente faz esse, esses trabalhos porque a, a, a pessoa começa a entender, a escutar. Hoje, está todo mundo muito acelerado. As pessoas não conseguem nem relações de amizade fora da rede social, porque não tem mais aquele trato. Poxa, eu vou ficar me importando com o fulano, não. Eu vou querer ser um amigo de Facebook, porque se eu me injuriar aqui, eu delete, bloqueio, tchau. Então, a gente retoma esses contatos com as pessoas. E em relação ao livro e o e-book... Eu utilizo os dois formatos, tanto o impresso quanto o e-book. Por quê? Porque eu estou aqui com uma eco-bag. Eu Sim. não posso colocar 50 livros impressos aqui. Então, eu pego um leitor digital, coloco o e-book dentro e pronto. Posso ir em qualquer lugar. Essa é a vantagem do e-book. Mas nada se compara a você pegar um livro, folhear, sentir o cheiro do livro, porque leitor que é leitor, ele cheira o livro. Cheira livro, Cheira o livro. E aí pegar até aquele contato de ficar desesperado ali em frente, ali com aquele Ele livro. Tá cima, né? É, tem aquele também que está no ônibus, aí já vê a capa do livro que aquele outro está lendo. Quando vê, já estão conversando, meu Deus, esse livro é bom. E aí, qual é o nome do escritor? Tu já está terminando? Quer dizer, já, re, já, já começa uma conversa. Então, independente das evoluções, o livro impresso não vai acabar. Não vai acabar. Você pode se acostumar com as outras, com as outras tecnologias, tecnologia, mas o livro impresso, a sensação do livro impresso, não tem tecnologia que consiga Até porque, para um leitor, acho que não tem mais nada bonito do que mostrar a estante. É. Acho que, né? É um filho. É um filho. É, o, é, o orgulho, é, é um filho, arroz, filho. É um tem, tem um livro raro aqui, que pouca gente tem. Poxa, e o um cuidado. Quem tem instante <risos> tem todo um cuidado. Todo ano vai limpando, vai tirando fungo, bota no, no sol, pro banho é? de sol. É, é toda uma sistemática, é como se fosse um filho. Quem tem instante sabe o que eu tô falando. Pega, limpa, bonitinho. É assim. <risos> tem tá dentro, moça, vamos ver se tem uma novidade ali, papai e mamãe, e vamos pra lá, mas é um negócio que. Esperta. Emociona a gente. Com ela, certeza. Ela emociona, porque é que o pai é jornalista, a mãe é professora, também teve um ambiente propício, a outra Sim. tia, professora universitária. foi um ambiente, mas ela mesma procurou, né? e ela, ela busca lá as novidades, acho interessante essa novidade aqui e tal. E lê de tudo. Que ela, bom. É tudo. Que ela está tudo ela lê o capone, a biografia de orgulho. Olha aí. <risos> Já é uma qualidade que todo o leitor tem. Porque os pais falam com orgulho porque os filhos conseguem se desenvolver mais rápido. Ela tem muito ler Catarina Olha aí. A Grande, que Olha aí. 600 e poucas pais para ler o Capone. Que é interessante a, né? a visão o, dela. Dois ângulos que ela está buscando. Ela, tudo que vem, ela quer ler. Eu também sou leitor, como possível? Agora estamos da leitura. no sangue. E vocês estão tão, tão, convidadas a, a trazer aqui os escritores que vierem é aqui, do livro, as vezes que vierem aqui, que dêem uma passada aqui para conversar, para mostrar as novidades que a gente tem. Tá e até para impulsionar essa juventude aí Que às vezes não está sabendo a importância E nós vida. também temos escritores no clube né temos. No caso a Laísa Laísa Couto, ela escreveu Lagoena Um livro muito bom No dia do, de Lagoena, que foi debatido Sim. esse ano Parecia que todo mundo fantástico Estava ajudando Porque foi um negócio de lâmpada acender Lâmpada aparecer E parecia que enquanto era um momento Ápice do livro Tinha um efeito especial e foi muito engraçado as fotos ficaram como se a gente estivesse num mundo fantástico realmente porque era um jogo de luz até perguntei para a livraria vem cá isso foi proposital porque tava um negócio assim espetacular a gente falava num momento assim ah a personagem aconteceu isso com ela que eu não vou soltar spoiler aqui sim mas aconteceu isso com ela e a luz pá, pá. tinha até som aí o gente tá tudo ajudando aqui <risos> Teve lá pelo Foi? Chopeiro, no meu. São Luís? Não foi no YouTube? Era era foi no no Miranda? Não, foi um de lá e no que teve lá no Rio Anil. Não, no Rio Anil a gente não faz. Teve a gente lá, não sei que de leitura também que ela teve por lá. Não sei nem que me informou nem dela. No Rio Anil que teve foi de Minecraft, Minecraft não foi? Foi esse que ela foi? Não sei, eu não... não, <risos> não é que... Porque esse a gente não organizou, a gente foi convidado para ir, Sim. mas a gente não organizou esse. Os nossos eventos a gente faz ou na leitura do São Luís Shopping, ou... e nós participamos também da Feira do Livro do Shopping da Ilha, Sim. todo ano nós somos convidados ano passado participamos da feliz também ela esteve lá no shopping da ilha Shop da ilha e teve também no no, no rio Anil. new foi, sei, ela foi ela... Mas talvez tenha acontecido algum porque a gente Eu sei você está mentindo nas histórias é isso é bom isso é bom vamos trabalhar vai tá ela ela vai vamos convidar para ir também <risos> Porque o, as pessoas pensam que o leitor É aquele nerdzão que fica em casa não, não, Parado a gente, a gente quer Chateado não. E não Opa, o é... <risos> Primeiro que nerd está muito em alta Porque todos os executivos tá aí, quem não, não me deixa mentir Apple Microsoft São os céus que, que eles Snapchat tá Sofreram bullying é um nerd. Sofreram bullying é um escola, por serem nerds, e hoje são homens é, e, é, e queria... mulheres, referências, e não, são referências. Então, assim, o leitor, ele não é aquela pessoa que fica em casa sozinha, triste, pelos cantos, não. Muito pelo contrário, quem é leitor mesmo, aquele pessoa, aquela pessoa que consegue se desenvolver rápido, consegue conversar com as pessoas de forma rápida, ver realmente aquele entrosamento. Tanto que o clube é formado por leitores que todo mundo se relaciona bem. São conversas ricas, a gente começa com um livro, fala sobre um filme, depois fala sobre uma série, depois fala sobre um aplicativo. A gente vai fazendo relacionamento do, dos fatos e quando viu, o tempo já correu. Olha, inclusive, tem um estudo dos cientistas norte-americanos, eu escutei isso na Jovem Pan, 8 é de que a leitura consistente ela propicia a longevidade. Sim, <risos> com certeza. Isso, a gente foi, até, foi. Eu até, eu até compartilhei isso no meu Facebook. Foi, eu, eu, eu escutei, vindo no rádio, estudo. escutando e, o, é. e a matéria, achei interessante. Com certeza. É salutar, tal. Porque essa não tá, realmente essa não tá ali. E colocar a mente pra funcionar, pra ah. usar, a mente está todo tempo trabalhando. O meu saudoso pai ele morreu aos 96 anos de idade e ele não leitou como possível. Olha aí. É, e quando ele. Ficou cego já para o 94, cara catarata, uhum. ele ficou no radinho né, escutando o noticiário. Ele tinha um negócio interessante, ele escutava aqui uma, rádio, uma emissora no rádio e também bem aqui. Uhum. Mas ele sabia distinguir todo dia. <risos> <risos> ele sabia distinguir Toda a história ele sabia distinguir. Quando ele teve internado, passou 20 dias internado no, no centro médico, os médicos despacharam. Uhum. Mas ele teve um derrame, lá um ABC, a mesa de cirurgia, então... O quadro dele era um quadro de despedida. Sim. Os médicos nos chamaram. O Dresmo e recuperou. Não teve sequela do AVC, Aí que ele para o cachorro dele, um monte de saudade do cachorrinho dele, que se embate, que era um vodal desse tamanho. Aí eu chego lá e ele disse o seguinte, é uma quarta-feira, eu chego lá de manhã, na casa dele, ele disse, eu queria falar com o Roberto Fernandes, lá na Mirante. Se eu quer falar com ele no ar, ele disse, não, no ar. Aí eu liguei. Intervalo uhum. então, Roberto, papai quer falar contigo dele, ele disse, Roberto, eu queria, ele tinha 94 anos nesse velho, eu queria fazer o um agradecimento. Aí ele deu uhum. nome dos médicos, das enfermeiras e dos administrativos todos que ele tinha contato lá no hospital, Olha! para agradecer, foi ele surpreendeu aquela, sabe, aquela sim. A lucidez, porque ele lia muito é também. Lá, sim. Mas eu estou aqui com a Ana Mara e a Nara Diniz, a, a, a, a Nara Diniz é e a Fernanda Araújo. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês.